e nós estamos como? de férias! hoje, que no dia da publicação vai ser ontem e depois vai ser o dia que você estiver vendo é o meu primeiro dia de férias, Uh, é muito bom! e eu tô super empolgada em especial porque essas férias vai ser o padrão perfeito que eu sempre gostei de férias, que é férias de pijama em casa, no sofá, sem fazer nada, vendo séries, lendo livros agora gravando vídeos para o YouTube que esse é o tipo de férias que eu sempre achei legal e estamos tão de férias que esquecemos de dizer que meu nome é Vanessa você está no canal Vitamina Maluca onde nós misturamos autismo, surdez e viagens só que como uma autista que já vivenciou as duas experiências, a experiência dessas férias tão gostosas que é ficar na nossa zona de conforto de boa e à toa e também já viajou para um monte, um monte, um monte de lugar e viu que sair da nossa zona de conforto também pode ser bom, também pode ser legal e acrescenta muita coisa a gente vai se conhecendo, a gente vai conhecendo o mundo, vai tendo mais coisas para falar, vai tendo novidades, a gente vê coisas que a gente nem imaginava que a gente podia ver ou que existisse. E isso é bom. É uma sensação muito boa. dicas que eu fui juntando durante a minha vida de viajante e vida de viajante autista, né? falando de férias qual é o destino ideal nossa ai destino ideal é tão legal é tão bom quando você pode escolher o lugar que você quer ir aqui a gente não tem muito essa questão de escolher porque a gente sabe que vai viajar e já anota aí a dica sabe mais ou menos quando será mas não sabe para onde vai assim, viagem surpresa? Não. A gente fica de olho em dois, dois perfis que tem até aplicativo. E dependendo da onde é a promoção que eles indicam e a gente vendo aqui encaixa no nosso período, é um lugar que a gente tem interesse em conhecer e o preço tá bom, pá, ah, é para lá que a gente vai. Que sites são esses? O primeiro, passagens imperdíveis. Meu, cola lá. Se você tem interesse de ir para qualquer lugar do planeta, cola lá e você vai ver altas promoções. Ah, não, mas não existe. Tudo que você tá falando é coisa irreal. É para outro tipo de pessoa. Não, meu, é para você mesmo. Se você tem interesse de ir algum lugar no mundo ir para lá, ver como é, você não precisa ir lá todo ano. Eu acabei de falar que ficar em casa é bom, mas você pode estar lá uma vez na vida, né, colega? Então, vamos nos organizar. Então, assim, o Passagens Imperdíveis tem passagens incríveis, tipo mil reais e de volta para Israel. Menos de, menos de 600 reais e de volta para Portugal. Então, assim, fica de olho, fica de olho lá. E qual é o destino, então? Se você puder escolher e juntar o útil, o agradável e a sua vontade coincidir com as promoções, eu sugeriria o seguinte, olha para dentro de você e vê o que você mais gosta. Então, assim, aquelas pessoas que são extremamente religiosas, meu, super indico uma ida a Israel. Vai lá, vem louco! O lugar que Jesus passou, onde ele esteve, onde ele nasceu, onde ele foi crucificado. Vai lá e vê tudo, meu. É muito bom quando você... Tá lá. Tanto é que viajantes que resolvam o destino Israel ainda pesquisem. Tem uma síndrome, chama Síndrome de Jerusalém. Porque é uma parada, assim, sem noção. Só quem foi que pode falar, entendeu? Eu fui, amei e voltaria quantas vezes eu ter oportunidade. Ah, mas a minha vibe não é essa. Meus, se você gosta de coisas de yoga, vai a Índia. Entendeu? Se você gosta de série, a sua série mais legal, a preferida, passa onde? Onde ela acontece? Eu acompanhei durante muito tempo uma série que eu não vou lembrar o nome mas ela se passava em Reykjavik, meu, eu alucinei, eu quis tanto, tanto, tanto ir pra lá que eu acabei indo esse ano, e foi meio estranho, porque assim, pela série eu tinha a impressão que Reykjavik era uma cidadezinha, tipo uma aldeia, bem pequenininha, e não é nada disso, é um cidadão, é grande, tem uns prédios imensos, eu acho que eu dormi nessa parte do seriado, entendeu? mas você ir lá ver é legal é muito bom ó se você gosta de anime meu Japão imagina eu nunca fui para o Japão mas o Rafael foi e falou assim que ele via os lugares que tem desenhado no mangá lá o vive a cores e foi super legal ah mas Japão é super caro meu vai lá nesses aplicativos que eu te falei nesses perfis no Instagram e dá uma olhada Dá para você ir e chegar lá perto por R$ 1.600, R$ reais, 1.800 reais em promoção. Ah, mas eu não sou dessa vibe. Eu sou da vibe natureza. Ai, daí você tem uma vantagem. O melhor lugar que eu já fui é no Brasil. Meu, super indico e recomendo Bonito. É o lugar mais lindo que eu já fui na vida. Foi o mergulho mais legal que a gente já fez tem aquele... Muita gente foi fazer o percurso do comer, rezar e amar. Então, vê o que, que você gosta. E é possível. Gente, nada nessa vida é impossível. Nada, nada, nada, nada. Tá bom? Nada. Não se limite. O próximo vídeo sobre dicas de férias, eu vou falar sobre a duração. Quanto tempo dura a viagem perfeita? Muita gente vai pensar: ah, o quanto mais melhor, será que é? Será que é mesmo? A gente vai falar disso no próximo vídeo, tá bom? Gente, uma vida boa e longa para todos! E vou voltar aqui para curtir um pouquinho as minhas férias, tá bom?